Se vocês vão nos digam nos comentários que idade é que vocês acham que eu tenho Eu recebo todas as semanas comentários ou mensagens a perguntar que idade é que eu tenho Por isso tentem adivinhar Hoje vou-vos trazer um vídeo que vocês gostam imenso que é ideias para fotos tumblr Por isso se vocês quiserem ver que tipo de fotos é que eu tirei é só continuar a assistir E espero que gostem A primeira coisa que eu fiz foi colocar o meu espelho, de forma a ficar a apanhar uma parede branca e acho que isto vai-vos dar um fundo super bom só se vocês tiverem um feed branco não se esqueçam que podem sempre retirar isso depois na edição e isso também isto vai ser supostamente uma selfie normal tirada com o telemóvel é uma foto ao vosso outfit sentado e é uma foto de espelho normal Uma foto bastante tumblr é tirar uma foto a vocês com uma câmera na mão, para isso vocês podem usar um fundo branco, fora de casa, dentro de casa, de qualquer forma fica mesmo muito bem. E agora só vos queria mostrar o que é que eu estava a ver, porque é que eu estava a olhar assim para esta câmera. Esta câmera tem um visor super interessante e queria vos mostrar. Esta foto é muito simples, só me leve roupa e limpa o quarto. Eu estou sentada na cama, para apanhar as minhas pernas só as coloquei na parte de madeira da minha cama e um pé sobre o outro para aparecer as sapatilhas e aproveitem a luz que têm no quarto. Neste caso, não há quase luz nenhuma, mas eu tenho aqui uma janela de lado e o facto de estar mais escura de um lado e com mais luz do outro vai dar uma foto mesmo muito boa. Por isso, vejam que tipo de luz é que vocês têm no quarto, o que é que vocês podem fazer com ela e certeza que a vossa foto vai ficar super bem. Ok, vamos para a próxima foto. Esta foto também é igualmente simples, vocês só precisam de um fundo branco. Neste caso eu utilizei a minha janela e fica completamente branco. Eu estou a pegar em cortinas, mas vocês não as conseguem ver porque está tudo mesmo iluminado. E a única coisa que eu fiz foi virar-me de costas para a câmara e deixar apanhar só o cabelo e o boné. Vocês também podem apanhar um bocadinho do vosso nariz, um bocadinho da vossa cara. E acho que de todas as formas fica bem. Por isso vamos agora para a última foto. As escadas são um ótimo sítio para vocês tirarem fotos aos vossos outfits. Vocês podem colocar as pernas de várias formas para criar vários tipos de fotos. E as escadas são um sítio fantástico para vocês tirarem fotos. E as fotos ficam sempre bem e acho isso incrível. Por isso, se vocês tiverem escadas dentro de casa ou mesmo até fora de casa numa cidade, aproveitem porque as fotos vão ficar incríveis. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se preocupem que eu vou fazer muito mais vídeos destes, porque eu sei que são dos vossos favoritos. E hoje é dia 29, por isso amanhã é o último dia do VEDA. Eu não sei se vocês estão preparados para isso, eu não estou preparada para isso. Mas espero mesmo que vocês tenham gostado destes vídeos até aqui e do próximo que vem amanhã. E, e é isso que eu queria dizer e espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo. Até amanhã!